Olá pessoal, hoje nós vamos montar aqui uma aplicação com LCD. Este é o 14º vídeo, vamos fazer aqui a montagem com LCD sem o módulo I2C e com o módulo I2C. Esta montagem aqui quem realizou é o nosso amigo aí no YouTube, o Alexandre Costa. Vamos ver aqui, foi um pedido dele. Veja aqui, Alexandre Costa, né, professor, usei LCD comum de 16x2. 4 bits e esta é a biblioteca. Nós temos a biblioteca aqui, a livraria, que é a char LCD, caracteres do LCD. Então, esta é a biblioteca usada de MicroPython. Vamos lá, vamos ver então. O que nós temos realmente no LCD? Nós temos uma alimentação, GND e o VCC. Então, aqui nós temos aqui um V0. Nós temos um RS, nós temos o RW e temos o E. E é o Enable, habilita o nosso LCD, nós temos o R barra W, Read Write, escrita ou leitura, tá ok? E nós temos aqui então o V0, que é um, uma alimentação aqui, que nós colocamos um potenciômetro para ajustar o brilho do nosso display, tá Ok? Aqui estão os dados, podemos ter 8, ele está usando 4, então vai usar D4, D5, D6 e D7. E temos aqui também a alimentação do fundo da tela do display. A iluminação de fundo. Vamos dar uma olhada lá então no código. Então nós pegamos aqui o nossa ideia Tony e vamos abrir aqui arquivo, open. Neste computador, separei aqui numa pasta LCD, código biblioteca LCD com I2C e sem I2C. Depois eu vou deixar o arquivo zipado aí para vocês, tá ok? Então, inicialmente vamos aqui selecionar o arquivo main, vamos abri-lo. Tá aqui o main, vamos abrir o outro arquivo. A nossa biblioteca, vamos agora abrir a biblioteca LCD. Aqui, então temos o main e a biblioteca LCD, tá aqui ó, certo? A biblioteca principal, nós temos aí, então front-time import-sleep, para temporização, import-machine, para nós importarmos os pinos, né, de machine import-pin, de LCD vamos importar a biblioteca, né? então aqui na, nosso arquivo está com o nome LCD, que vai importar a biblioteca classe Char LCD, ok? Depois ele aproveitou aqui para importar também o um relógio interno, RTC, importou aqui o, a nossa biblioteca para conexão, no módulo Station, está aqui configurado Station, então ele aproveitou aquela nossa aula de conexão e fez a conexão, mandou imprimir o IP tá? e também uh, o horário, né? tá? tem mais algumas coisas aqui que ele ainda faltou é introduzir, né? que ele quer introduzir sincronização com o NTP, tá ok? E o resultado obtido foi esse, ele colocou o IP da conexão e a hora. Vocês podem ver um vídeo, Eu vou colocar um vídeo rápido que ele passou aqui para nós, e vocês verão o funcionamento. A biblioteca funciona, o código dele também funciona. Alexandre Costa, muito obrigado pela colaboração. Vamos agora ver o nosso display funcionando com o módulo I2C. Esse é o módulo que eu utilizei, eu tinha aqui em casa, adaptei também um shield do Arduino. Então, vamos lá. A ligação feita foi essa. Eu tenho o nosso ESP32 aqui, eu tenho um módulo aqui I2C para display de 16 por 2 16 colunas por duas linhas, nós temos a linha 0, a linha 1 um, e as colunas indo de 0 até 15. Esta ligação, para minha adaptação, o ideal é vocês já soldarem aqui no display, né? Esse módulo. Então ficou assim: nós temos aqui nesta, no D22, eu liguei o SL. O que, que é o SL? É o. Signal clock, é o sinal de clock. SDA, é o signal date. Então, são os dados. tá? E nós temos aqui também a alimentação, mais o ECC. E o negativo, o GND, o nosso terra. Vejam que nós só precisamos de quatro fios. Esses aqui, é a adaptação que eu fiz. Ó. Olha só, eu adaptei até tá parado aqui que eu apaguei a biblioteca, eu adaptei um shield do Arduino no nosso I2C, tá? Então aqui pode dar muito mau contato ainda, tá? Então o ideal é soldar na placa, é possível, tá? Tem como soldar no LCD, aquele módulo, esse módulo I2C. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso código então agora eu vou apagar esses códigos, mas lembre, antes de rodar né, no nosso ESP32 nós temos que salvá-lo lá no ESP. Então você seleciona aqui a aba, aqui, né, LCD, clica em arquivo, vamos salvar no, no nosso ESP32, Save As, no MicroPython Device, né, o ESP32. Vamos nomeá-lo como LCD, é o nome que ele tem ali, LCD, opa, maiúsculo, né? LCD.py, dou OK, está aqui. Vou salvar o main também, então, arquivo, vamos lá, save as, micro device, como arquivo principal, main. .py e ok, estamos com os dois arquivos, aqui no main com o main selecionado, nós clicamos aqui em rodar o script ou pressione F5, então clico aqui ele vai rodar o programa, isto para o nosso LCD sem o módulo I2C Ok? Aqui não vai dar para fazer que eu não fiz essa, essa montagem, deu muito mau contato aqui, o Alexandre teve muita paciência e eu agradeço ele, ficou, ficou bacana. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um stop, vamos novamente clicar aqui em stop, dá as bibliotecas aqui, seleciono com o botão direito do mouse e vou deletar, vou apagar da memória. Do nosso ESP aqui de novo botão direito vou deletar também vou deletar esse aqui, esse aqui vou deixar aqui livre. Não deleto o boot, né? Não podemos fazer isso. Agora vamos abrir então o arquivo usando o i2C, então vamos lá open computador. Então a pasta LCD com 2 c agora. Então vamos pegar o código, vamos pegar esse código aqui, a biblioteca, para trabalhar com I2C. Vamos abrir. Eu vou fechar esse aqui. Vamos abrir o outro arquivo. Open. Esse computador. Vamos lá de novo na pasta com I2C. E vou pegar agora o principal. Pequeno código que elaboramos aqui. Vamos abrir. Veja aqui no main. Eu tenho aqui import um time. Para nosso delay. E aqui é a ah, biblioteca mp underline 2CLCD. Essa biblioteca, onde eu obtive, eu vou deixar o link aí. Nós pegamos daqui, tá? Esse aqui é o Shaozin. Zi Yang, ele que desenvolveu esta, esta biblioteca, tá? tá aqui, 2C, LCD, MicroPython Drive, para LCD 16 por 2, aqui o que ele testou. Tá aí todos os dados, tá? Vou deixar disponível aí o link para vocês consultarem, vou deixar as bibliotecas também do nosso da nossa aula aqui. Então. Bom, continuando, vamos lá. Então, estamos aqui. É, eu escrevi apenas aqui, professor Carnevale, fiz ele fazer uma contagem, entrar no looping e gravar o looping aqui, tá? Na NVs. Então, ele vai escrever, ele vai escrever na coluna 0, na linha 1. Um. E o professor Marcos, ele já vai escrever aqui na linha na coluna zero e na linha zero, tá ok? O que nós precisamos para o I2C? Precisamos configurar aqui, ó, os pinos. Então, nós temos aqui o SDA, Signal Date, então está aqui, 21, o SL, o Signal Clock, no pino 22, e a frequência de clock, o nosso S32 tem um cristal, de 40 megahertz, então são, aqui são 40.000 kHz, ou seja, 40 megahertz, nós deixamos na frequência do cristal do ESP32, tá ok? Aí vocês podem incrementar o que vocês quiserem, eu fiz um exemplo simples, e aqui está a nossa biblioteca do nosso amigo ali chinês que desenvolveu essa biblioteca utilizando I2C, Port Time, from Machine Import I2C, é, aqui ó. Esse é o endereço I2C. É 27 em hexadecimal, aqui 23 decimal. Aonde que eu encontro isso? Onde eu verifico? Pode ser que o seu I2C não esteja com o endereço padrão, então vamos lá, vamos descobrir, vamos lá: From Machine Import. PIN I2C, damos um ENTER, aí vamos colocar I, opa, minúsculo aqui, I2C, igual, I2C, abre parênteses, aí nós vamos precisar dos pinos, então, aonde está o SDA, o signal date, vírgula, e o nosso signal clock, pino 22, e aí fechamos parênteses, damos um enter, e agora vamos fazer um scan, então vamos colocar i2c.scan, abre, fecha parênteses, dou um enter, vejam só, apareceu aqui o meu endereço do i, 2C. Então, o endereço aqui é 63 decimal, tá ok? Então, nós colocamos aqui, né, no LCD I2C endereço, ADR, né, o const 63. Pode ser que o de vocês seja diferente. É aqui que vocês vão verificar, dando essas instruções aqui, escaneando, né. Chama aqui o I2C, o... Pino nas né, bibliotecas e declara aí em que pinos estão e aí faz o escaneamento. Você escaneia. Uma vez feito isso, uma vez colocado aonde está aqui os pinos, né, em relação ao signal date, signal clock, a frequência do oscilador. Tem algum pessoal que coloque uma frequência menor. Eu já vi pessoal pôr 9 MHz, 10 MHz. Mas vamos manter aqui os 40 MHz do oscilador cristal do ESP32. Feito isso, nós vamos pegar aqui o main. Vamos gravá-lo. Então, save as micropied device como main.py. Damos um OK. Tá aí já gravou. Vamos pegar a biblioteca desenvolvida pelo chinês. Vamos salvá-la. Save MicroPython Device. E vamos colocar o nome da biblioteca. Hum, deixa eu fechar aqui que é mais fácil a gente copiar, né? Tá aqui, ó. O no nosso programa aqui no main nós chamamos a biblioteca. Né? Damos um import aqui. Então agora podemos salvar. Vamos salvar aqui save, as, My Compact Device. Vou colar aqui, que é mais fácil. Ponto pai. Vamos dar um OK. Já está aqui gravado. E agora vamos gravar no nosso SP32. Então deixa eu pegar aqui, ó. Ele está aqui parado, não está fazendo contagem. Vamos gravar, então vamos em main, vamos executar, aqui vamos rodar, clicar aqui no botão verde o F15, e ele zerou e já começou a contagem, tá ok? Questão de mau contato, ver que já vejam que ele mudou alguma coisa no display aqui que não era para ter, mas eu estou mexendo aqui com os fios, né? Já era ruído. Então deixa eu dar aqui um. Deixa eu tirar a alimentação e colocar de volta. Ele girou um erro. Tá vendo? Vamos carregar aqui de novo. Aí voltou a contar novamente. Ok? Bom, o problema que ocorreu é devido a mau contato aqui né, na nossa montagem. Estou mexendo aqui, está dando mau contato. Tá bom, pessoal? Bom, antes de encerrar, vocês também têm que dar uma olhada na biblioteca, na pinagem, né? Vejam só, vou abrir aqui, ó. Vamos abrir arquivo, arquivos recentes. LCD, vamos pegar aqui, 102C. Vamos abrir o recente aqui, sem o I2C, com a biblioteca. Um detalhe, né? Vejam que os pinos estão aqui, ó. RS no pino aqui no, no 23, no 22, né? Nós temos aqui o D7 no 21. Então, vamos pegar... Vamos dar uma olhada, ó. tá vendo? Nós temos aqui, então, o Enable... Aqui no nosso D22, então vamos ver o E do Enable lá. Vejam que o enable está no 22, tá ok? E assim por diante. Então, presta atenção aqui ó, tá? Na montagem sem o I2C. Nós temos aqui calls igual a 16 e rows 2, então são as colunas e as linhas. Vamos perguntar isso aqui, não está lá, mas são aqui as constantes indicando a quantidade de colunas e a quantidade de linhas desse LCD. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui e vou deixar disponível as bibliotecas pra, para vocês poderem utilizar. Até mais, até o próximo vídeo.